Numa empresa de até 10 colaboradores Você tem que contratar gente boa Pra fazer aquilo que você não faz direito Que você não sabe fazer, ok? Numa empresa até 10, 15, 20 colaboradores Você vai contratar gente boa pra fazer aquilo que você não sabe fazer Numa empresa de 50 colaboradores Você tem que contratar gente boa Pra fazer aquilo que você sabe fazer Que você faz bem A maior parte das empresas empaca nessa hora Porque ela fala o seguinte Bom, eu sou o melhor vendedor Eu tô na cadeira do melhor vendedor Eu tô aqui, beleza, sou o melhor vendedor Cara, mas eu tenho que ser gestor agora porque eu já tô com 40 colaboradores, ninguém tá cuidando da estratégia, deixa eu sair. Vamos contratar um vendedor bom. Pega um cara bom no mercado aí. Aí você encontra um cara bom que entregou um baita resultado numa empresa, numa clínica. E você tem uma, um varejo de decoração. Aí você põe um cara bom lá. Cara, agora você vai tocar esse time de vendas aqui. Eu tenho minhas atendentes e tal. Vai ser você. Aí o cara não performa. Aí você fala, putz, esse cara não tá performando. Tá querendo faturamento. Sai, volta. Beleza. Agora vamos contratar, contratar outro cara bom. Achamos um cara bom, esse cara vai ser A salvação da lavoura eu tenho, uma, eu tenho uma Uma uma maneira de viver a vida Que se chama expectativa zero Quando alguém chega pra mim, esse cara vai resolver Aí eu falo, é legal, tomara, né? tomara. Não me abalo, pô, esse cara é péssimo É, vamos, vamos ver, será? Vamos ver, cadê os indicadores dele? Eu não me abalo, eu não desço tanto Mas eu também não subo tanto, eu fico ali Eu fico num range seguro pra ser dono Porque se você chega na empresa, um dia você tá triste De chorar, de bater na mesa No outro dia você tá com raiva de sair esbufeteando todo mundo, no outro dia você tá eufórico porque você bateu a meta, você dá uma festa de arromba convida todos os seus amigos que nunca fizeram nada para você você tá oscilando demais essa oscilação deixa a empresa instável, você tem que buscar a estabilidade a palavra é estabilidade na... você pode fazer isso na sua vida pessoal dela que você também não seja tão instável na sua vida pessoal, lógico, na vida pessoal você tem mais níveis emocionais, na empresa o nível emocional tem que ser muito curto se a gente não bateu a meta, caramba esse mês vai ter prejuízo. O que, que a gente vai fazer no mês que vem para não ter prejuízo. Tem prejuízo esse mês? O que, que a gente a, an... vamos analisar os números aqui. Esse é o papel de dor, não? é o papel impassível. É isso que vai fazer o teu time confiar em você. E lógico que você tem que reconhecer, você tem que celebrar, lógico, tem que celebrar. Geralmente você pode até oscilar um pouco mais para cima, mas para baixo, você não oscila tanto não, mas você oscila para cima de maneira planejada. Vamos celebrar. Por quê? Por causa disso aqui. Vamos fazer isso aqui para celebrar. Legal, bacana. Reconhece e celebra. Mas, o negócio deu errado? Não aponta culpados. Culpado é a empresa inteira. Porque foi a empresa que não fez funcionar Geralmente, às vezes tem uma pessoa que de fato é a responsável Chama aquela pessoa ou treina ou demite Ou treina ou troca Treina ou troca Se a pessoa não tá performando de preguiça, você troca Se ela já foi treinada não tá performando, você troca Se ela não foi treinada não sabe o que fazer direito, você treina Se ela foi contratada errada O perfil da vaga não é aquele você contratou errado, troca Ah, mas ele é tão bonzinho, tão... vai ser amigo dele Vai tomar uma cerveja, sei lá com ele Mas não deixa na empresa Porque quando você deixa uma pessoa que não deveria estar na empresa Empresa. Na empresa, sabe o que acontece? Você perde a liderança do todo o restante do time. Pensa o seguinte, um cara na sua empresa tá fazendo um corpo mole, tá trabalhando, cara, sei lá, tá fazendo um corpo mole. Obviamente que o time sabe, lógico, né? o time não é tonto, o time sabe. E, vo... e aí eles descobrem que você também descobriu, que você também sabe. Aí o time fala, opa, agora o dono descobriu, vamos ver o que vai acontecer. Aqueles dias ali, ou aquelas semanas depois de você ter descoberto alguma coisa errada, o que você faz? Define a tua liderança perante o restante do time. Porque se se você não fizer nada, o restante do time fala Putz cara, essa empresa aqui não tem futuro Pô, o cara roubou ali, ninguém fez nada com o cara, o cara O dono já sabe e tal Pô, não vou ficar nessa empresa Você perde a liderança do cara, lembra? Liderança é uma permissão A partir daí ele vai embora. E aí você perde os bons Que são os engajados, os caras que estão lutando Dando sangue. Se você não toma atitude na hora certa, você perde A liderança do restante do time Então você tem que tomar atitude. Por isso que eu falo Não demite, não contrate alguém que você não pode demitir Se você contrata um parente Que fica cantando de galo, falando pra todo mundo mundo, que ele não vai ser mandado embora, porque ele é filho do dono. Você perde todo o teu time e pode acreditar. Não é esse cara que vai fazer a empresa crescer. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. <risos>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 Indicaria esse treinamento para essa pessoa que está pensando esse vídeo? Sim!